Oi, Nona, tudo bem? Quanto tempo até conseguir clientes de gestão de conteúdo para mídias sociais? Foi uma das perguntas que me fizeram aqui também no Instagram. Eu sou a Mila Pada, marqueteira digital, e ajudo pessoas que querem ingressar no mercado digital, mas não sabem por onde começar. Eu falo muito, muito, muito de produção de conteúdo e de marketing digital para cursos online. Quanto tempo, Mila, eu vou levar para conseguir meus primeiros clientes de produção de conteúdo? Bom, baby, vamos lá. Essa conversa é muito interessante. O tempo para você conseguir os seus primeiros clientes de produção de conteúdo vai depender do seu esforço em duas principais áreas. Primeiro, de aprender a fazer o trabalho. Então você precisa se capacitar para prestar esse serviço. Se você quer ser um gestor de conteúdo focado em arte gráfica, você vai aprender aí a mexer em Photoshop, todos os programas para fazer as peças visuais que o seu cliente precisa. Se você quer trabalhar mais com a parte de edição de vídeo, você vai ter que aprender a editar vídeos e a formatá-los em cada formato ideal para cada rede social. Depende do que você mais gosta, você pode Inclusive fazer as duas coisas E aí você seria um gestor de conteúdo de mídias sociais Com um portfólio muito mais completo Já que você pega aí as duas grandes áreas da gestão de conteúdo, sim Em 30 dias é super possível Você fazendo um curso que tem um passo a passo estruturado Como o meu curso Rota do Conteúdo Academy Que é focado em edição de vídeos Você consegue editar Porque não é uma edição muito complicada, muito rebuscada É uma edição sim eu acho que o gestor de conteúdo que tem, que é especializado em vídeos, não é a edição em si que é o grande barato, é ele fazer toda essa parte de entender quais são as melhores partes do conteúdo, fazer uma edição legal, não cheia de efeitos, mas do vídeo de forma que a mensagem seja passada de uma maneira mais clara possível, certo? E a segunda área que é a divulgação em si. No meu curso, como, enfim, meus amigos lá do marketing Digital, são os infoprodutores, eles me conhecem, sabem que eu formo esses profissionais e os meus alunos são conhecidos no mercado, modéstia à parte, desculpa a sinceridade, como os melhores editores de vídeo e gestores de conteúdo. Que tem por aí. Então a galera sempre me pede, Mila, tô precisando de um, um profissional, você pode me indicar? E aí eu tenho um painel de alunos, eu jogo lá no nosso grupo, falo, gente, quem está disponível, entre em contato com essa pessoa. Isso é o que rola internamente aqui comigo. Mas eu também tenho várias estratégias que eu também ensino, sempre falo para os meus alunos, que eles podem desenvolver para cavar oportunidades de trabalho. E cavar a oportunidade de trabalho, né, lindona? É aquilo, você bater lá na porta do direct do produtor de conteúdo, do profissional liberal, quem sabe você tem, por exemplo, uma sua ginecologista é uma pessoa que tem uma didática, ela fala bem, ela é bonita, ela tem aquele consultório todo lindo e você podia chegar pra ela e perguntar, ô, oh, Gabriela, por que você não faz vídeos? Por que você não movimenta o seu Instagram para trazer mais pacientes pra você, mais clientes pra você? Eu posso te ajudar nisso e oferece seus serviços, é assim, gente, é assim que a gente começa. Primeiro, é cavão clientes, cliente, é ali, prospecção, né? Entrando em contato com quem pode se interessar pelos seus serviços. E a segunda coisa que eu ouvi, inclusive, de um amigo meu, que é o seguinte, as pessoas do seu círculo de amigos, elas precisam saber o que você faz. Então, se você tiver um bom Instagram, onde você mostra ali os vídeos que você edita, onde você mostra as artes visuais que você produz, se você tiver essa rede social sua, profissional, bonita, bem estruturada, e você divulgar isso para as pessoas que te conhecem já, vai ser muito mais fácil de você conseguir clientes, porque vai que tem um amigo que tem um amigo que está precisando de alguém para gerir as redes sociais, e aí ele sabe que você faz isso e manda o cliente pra você e você fecha, tá? Então não deixe de falar numa rodinha de pessoas que você estiver conversando, 15 minutos de conversa já é o suficiente, aquela sabe aquele, aquela sala de espera do consultório médico, já é o suficiente pra você fazer um networking e vender o seu peixe, né? Quem não chora não mama, esse é o lema, vai pra lá, do meu túmulo, milapado, quem não chora não mama. Essa é a minha frase clássica, meu Deus. Ó, oh, gostou desse seu comentário aqui, que é a ideia de para novos conteúdos, faz sua pergunta, quero saber o que mais você quer saber sobre essa profissão maravilhosa de que é gestores de conteúdo. Compartilha aí o vídeo, pode compartilhar com as suas amigas que podem se interessar por esse assunto. Deixa o seu like, por favor, porque eu tenho certeza que você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, tá? A gente se vê por aí, chega. Beijo, se cuida tchau.